Olá pessoal, vou fazer um vídeo aqui para explicar um, uma situação aqui que está acontecendo aqui no sistema solar, nas, nas, é, construção e no, no planeta. Tá? Então, nós vamos direto aqui no assunto. senão o vídeo vai ficar muito grande para nós. Vamos aqui em em O planeta Netuno está já na linha Já Aqui do aquário Isso tá? aí não é assunto para agora não O assunto é esse aqui ó. Esse assunto aqui ó aqui está né aqui está o planeta urânio está de ver o urânio aí ao lado né é do sol urânio e ele já passou aqui ó ele já passou já da linha né já, já do peixinho ele está indo em direção a, a Ares... É, a ovelha quando ele chega aqui na ovelha bem aqui ó nesse pezinho aqui dela demora três anos e meio tá para ele chegar aí e desse três anos e meio vai ser o reinado né, do anticristo. Nesses três anos e meio vai ser o reinado do anticristo. E quando chega aqui, nesse pezinho, desses três anos e meio, ele vai acessar o sacrifício. Depois desses três anos e meio ele vai começar né, a sacrificar os cristãos que não aceitaram Jesus. É, os cristãos que aceitaram Jesus, né? Ele vai começar a, é, o sacrifício da ovelha né? Ares é porque os cientistas colocaram o nome de Ares para poder dar o, o nome de signo Mas isso aqui é uma ovelha, tá? Né? E o urânio ele representa a igreja, a igreja de Laodicea É a última igreja, tá gente? Da terra O urânio aqui, ó. Ele demora 84 anos Para dar uma volta no, é, Ao redor do sol Então, então E quando ele estiver aqui ele Vai começar o sacrifício Então a guerra de ontem Para hoje Lá na Síria É um acontecimento pra, Já está é, Já está Já na hora de acontecer isso está na hora de o anticristo aparecer para poder reinar lá em Israel. Eu estou dando aí uma semana, uma semana e pouquinho aí para ele começar o reinado dele lá. Antes antes vai ter que começar essa guerra aí né, que nem começou. E eu vou mostrar outra coisa aqui para vocês que Ó, você pode ver Vênus E isso aqui é simbólico, tá gente? Isso aqui é... Ó Ó, tá vendo aqui, ó Vênus aí vai demorar um pouquinho para chegar nesse outro Pézinho aqui, ó Pode só mais um pouquinho Porque isso aqui com... começa de trás Para frente Né? Isso aqui é quando ele tiver aqui, no, nesse, em cima desse pezinho onde Cristo se revela. Aí começa os sete anos de reinado dele. Tá? Que vai ser aqui de três anos e meio. Depois mais de três anos e meio. Até Jesus voltar lá no Monte das Oliveiras. Então, então isso aqui é isso aqui é fala você pode ver que o sol ele está aqui ó. já chegando ao ao limite já para poder fazer o é, adquisito se revelar e aqui em cima aqui ó eu vou dar um, um afastado aqui para você ver aqui em cima aqui ó Aí em cima Tá né? ovelha Existe outra Ó, você pode ver É em cima, tá vendo? É em cima Ó, tá vendo aqui ó Isso aqui é uma fornalha Tá? Isso aqui é uma fornalha Tá, gente? Essa fornalha ela simboliza que quando eles é, vão ó, degolar os crentes, né, que eles vão, eles não vão negar o nome de Jesus, e vão ser incinerados em uma fonária tá? E a fonária fica em frente, ela fica em frente aqui da aqui da espera aqui ela fica em frente ao ovelha aqui tá vendo Olha a direção aqui ó. ela fica em frente ao velho cabeça do ovelho fica mais ou menos nessa direção aqui tá então quando eles cortarem a cabeça né, né? dos crentes eles vão jogar fornalha para queimar na segunda guerra mundial Teve isso. Eles matavam os judeus e tacavam fogo em uma fornalha. Né? Tá bom? Esse é o vídeo que eu queria passar para vocês. A fornalha, a ovelha e a igreja de Londres que simboliza o planeta urânio. Sete minutos vai ficar vídeo então, e e é isso então é a hora do anticristo ele se manifestar já tá gente a ovelha né e a fornalha aqui na frente aqui olha lá a fornalha tá vendo fornalha e a ovelha Aí cortou o ovelho, cabeça do ovelho e jogava na fornalha. Para tacar fogo. Então gente, vou acabar aqui senão o vídeo vai ficar muito grande. Já é hora já disso acontecer. Pronto. Lembrando que o planeta urânio, ele demora. Vamos ver aqui quanto tempo ele demora. É, translação de urânio ao redor do Sol. A cada 84 anos terrestre. Sua distância medir, né, média ao Sol é aproximadamente 3 bilhões de quilômetros. Então, enquanto ele faz uma rotação ao, em volta do Sol, aqui na Terra é 80. 74 anos para esse, esse ciclo se completar, tá? Então já é chegada a hora né, desse né, de Jesus voltar. Então, dá uma verificada aí nesse planeta, porque né, a informação dele aqui é muito grande. Eu não vou entrar em mais detalhe, Porque senão o vídeo vai ficar muito grande Aqui Tá gente Fica na paz de Deus E amém